aqui, tudo 100% com você. No conteúdo de hoje nós vamos falar sobre ArcMate e arquitetura corporativa. E eu trouxe uma convidada mais do que especial, a Jéssica, que trabalha aqui com a gente na Arc para falarmos sobre arquitetura corporativa. Bacana? Bom, então, sem mais delongas, bora para o conteúdo. Eu trouxe a Jéssica, que trabalha aqui com a gente na Arc, né? Aceitou o nosso convite para falar sobre arquitetura corporativa com vocês, dividir um pouquinho da experiência dela com vocês. Eu tenho certeza que vai ser um papo muito legal, né? Então a gente vai passar primeiro pelos pontos positivos do ArcMate, quem que deveria utilizar, né? E depois a gente ainda vai passar ali por um diagrama de exemplo para vocês entenderem, conhecerem como funciona, tá bom? Bom, então, sem mais delongas, né? Vamos começar falando sobre o que é arquitetura corporativa. Desculpe, até eu acabei pulando que a gente já tinha falado antes. É, deixa eu me agradecer novamente a sua presença por aqui, Jéssica. Muito obrigado por aceitar o convite. Imagina, Pisani, eu que agradeço né, por poder estar aqui tendo esse papo com vocês, esse tema que eu gosto tanto, né? então vai ser super legal aí. Maravilha. Bom... Vamos lá, e vocês também tá, podem interagir com a gente, mandando a pergunta de vocês aqui, eu vou lendo para ela, tá? ela não consegue ler, mas eu vou passando aqui para ela à medida que a gente for avançando com o nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu tenho aqui, o primeiro tema que eu tenho para a gente começar a conversar é sobre o que é arquitetura corporativa. Né? Bom, Kizane, é, muitos conhecem a arquitetura co corporativa como a arquitetura empresarial, né, o Enterprise Architecture, mas a arquitetura corporativa em si, ela vai ser aquela arquitetura que vai trazer para gente uma visão global da organização de um empreendimento, de uma empresa, né? É, então, ela vai trazer para gente a visão dos processos de negócio, dos objetivos, metas da companhia e que tecnologias estão por trás ali sustentando, né? Dando aporte para esses processos, né? Para o serviço de negócio e para cada uma das áreas da companhia, né? Como essas tecnologias estão interligadas entre si, a gente tem sistemas que dependem do outro, equipamentos que dependem do outro, tudo isso também vai estar aí fazendo parte desse mundo da arquitetura corporativa. Legal demais. E por que uma empresa deveria, na sua visão, né, é, adotar o uso de arquitetura corporativa, adotar essa prática? Bom, Pizani, é, atualmente a gente está na era da tecnologia, né, e à medida que as empresas crescem, vão passando por uma transformação digital, a gente vai tendo ali cada vez mais sistemas, cada vez mais tecnologias entrando dentro da, das empresas. Então, adotar... Um... A prática de ter corporativa ajuda a gente até a visão, como essas tecnologias estão apoiando ali o nosso negócio, a visão de se elas realmente são necessárias. Ou seja, a gente tem sistemas ali dentro da companhia que são redundantes, dois sistemas para fazer a mesma coisa, acaba gerando um custo desnecessário. Às vezes, então a tecnologia corporativa ajuda nisso também a, a maximizar ali o que a gente traz dos recursos, né? E quando a gente tem é, a empresa escalando, né, ficando maior, a gente começa a ter muitas aplicações que, vão ter que se integrar. E a gente precisa dessa visão de como que elas funcionam, como que elas se entregam, como que as, as áreas também né, de diferentes departamentos conversem para poder atingir os objetivos e metas de uma companhia. Então a arquitetura corporativa ela vem para isso, né, para nos dar essa visão, trazer esses dados né, é, para a luz, assim, mostrar para gente, apoiando em decisões, é, que, a gente, né, que os stakeholders da companhia venham a tomar. Boa, top demais. E você recomendaria a arquitetura corporativa para qualquer porte de companhia, de empresa? Ou você vislumbra ali que seria um tipo específico de porte ou tipo de empresa? Bom, Pizani, nem toda empresa vai precisar de uma arquitetura corporativa, né? Quando a gente está falando de empresas pequenas, como startups, às vezes elas têm ali um número limitado de temas e de colaboradores, então não há tanta necessidade. Agora, quando a gente fala de empresa de médio porte, sobretudo, né, especialmente daquela empresas de porte, aí sim a gente começa a ver uma necessidade muito clara de arquitetura corporativa, né? Então, eu tenho que manter é, o norte da minha empresa ali, um o foco, né, aquelas metas. Eu tenho que manter uma sinergia em cima disso entre todos os meus departamentos, todas as áreas. Eu Acredito, né, que os principais benefícios aí da arquitetura corporativa é, principalmente para médias empresas de médio e grande porte, tá gente é a gente ter ali a visão né dos objetivos da companhia de como que a parte de tecnologia né de infraestrutura vai dar suporte às áreas de negócio. A gente também consegue visualizar como essas áreas elas conversam entre si né. Então em que processos né e serviços de arquitetura a gente vai ter por exemplo duas áreas de negócio, dois departamentos interagindo como essa interação vai acontecer, né? Isso acaba facilitando também a chegada, a entrada de novos colaboradores dentro da companhia, né? E é você passar para ele aqueles valores e aquelas metas, né? E objetivos que a companhia tem para o longo prazo. Então, assim, você consegue até uma maior colaboração entre os departamentos, né? Além de você ter é, visão de como a tecnologia funciona realmente dentro da sua empresa, para que que ela serve? Então, um caso que a gente vê muito hoje em dia é de uso de internet das coisas, né? Então, a gente tem Muitas vezes ali máquinas e equipamentos conversando entre si e muitas vezes a gente não tem arquitetura corporativa, a gente acaba não tendo essa visão de como que essas máquinas estão conversando, interagindo e o que, que elas estão fazendo, por que, que isso é importante para o meu negócio. Massa, massa demais. E você diria que tem algum drawback ali em uma empresa, imagina que tem uma empresa de grande porte, né que não tem área de arquitetura corporativa, como que ela sente Quais são os pontos negativos dela não ter? Qual é o sinal ali, claro, que está faltando arquitetura corporativa para ela? Bom, um dos sinais que está faltando arquitetura corporativa, que talvez seja o mais óbvio, assim, quando a gente pensa a primeira vista, é se a gente não souber quais sistemas a gente tem dentro da companhia. Então, isso é uma coisa que parece trivial, pessoal, mas isso acontece na ausência de um arquiteto corporativa, à medida que uma companhia ela fica grande, ela vai escalando, cada departamento ali vai contratando um serviço para atender aquele departamento, para atender a uma demanda, e a companhia como um todo perde essa visão do que, que tem dentro de casa. E aí, muitas vezes, acaba até pagando mais, pagando mais caro, porque eu tenho dois departamentos ali usando soluções diferentes, eu estou pagando dois licenciamentos para fazer uma mesma coisa. Então, um caso que a gente vê e que, de fato, ocorre, tá? Uma outra coisa é quando a gente perde essa visão de, de ter ali é, como que as essas aplicações interagem. Ou então, por exemplo, é, vamos supor que eu sou uma companhia, eu tenho um, um contrato ali com a Cloud e a AWS. E aí, se eu precisar encerrar esse contrato, eu quiser trocar de Cloud, como que eu vou saber quais aplicações, quais departamentos, imaginem uma multinacional, tá, pessoal? Quais departamentos que vão ser afetados, ou quais aplicações, quais serviços de negócio vão ser afetados por eu tirar essa cloud da AWS? O que, que eu tenho que migrar? Que dados estão ali? De repente eu estou com um serviço ali de database, de DynamoDB, por exemplo, que dados estão ali nesse database, como que eu faço, o que, que eu preciso fazer, quanto de esforço isso vai custar para a minha companhia, é mesmo é, um, é, o custo-benefício, ali esse balanço, como que eu baseio essa decisão? Né? Quando eu tenho arquitetura corporativa, eu consigo ter todas essas informações e aí eu consigo ter essas decisões mais embasadas. E aí a gente tem um outro sinal também da falta da arquitetura corporativa, que nem sempre todo mundo pensa, tá, gente? Mas quando eu começo a ter, perder a visão dos objetivos principais da companhia, às vezes cada departamento, cada segmento ali do meu negócio vai enxergar de uma maneira diferente aquilo que ele deveria fazer para alcançar os objetivos. E aí eu começo a ter conflitos entre os departamentos da companhia, porque cada um vê de uma maneira diferente o que seria o principal objetivo. Então, em vez de ter cooperação, eu começo a ter conflitos. Isso muitas vezes é falta de uma visão de arquitetura corporativa. Legal. E você diria, vou fazer duas perguntas em uma agora, né? Você diria que é importante ah, que, uma, que uma empresa, né? Ao adotar arquitetura corporativa, adote também uma anotação ali de diagramas, tenha diagramas, né? Se sim, qual anotação que você recomenda? Sim, gente, olha, é, primeiro falando das visões de arquitetura corporativa, é muito importante, tá? A gente ter visões. As visões, elas permitem que a gente, de fato, chegue ali e de uma maneira fácil, exponha todos os objetivos, exponha tudo que é, a companhia tem de metas, como funcionam os seus processos de negócio, quais são os serviços, quem são os stakeholders, que papel as pessoas de cada departamento estão fazendo ali naquele trabalho, naquele processo, é, como que as tecnologias que estão ali são é, exploradas, e por exemplo, aquele exemplo que eu dei da AWS, né, já que eu falei dele aqui, se a gente chega num diagrama ali, a gente tem uma cloud AWS e a gente está precisando trocar, Facilmente no diagrama, com alguns cliques, eu consigo visualizar tudo que vai ser afetado por essa minha troca, por eu descontinuar esse serviço, né? Meu contrato com a AWS. Então, é fundamental a gente ter essa, esses diagramas, tá, pessoal? E aí, pensando né em tudo isso que eu falei sobre as visões, se eu for recomendar para vocês uma anotação aqui, aqui eu recomendo para arquitetura corporativa é o ArchMate, tá, gente? O ArchMate, ele possibilita a gente ter essa visão em camadas que a arquitetura corporativa necessita ali, né? tendo uma visão de metas e objetivos estratégicos, uma visão de negócio, de softwares, aplicações e até de infraestrutura. Então, para arquitetura corporativa, ele seria aí o mais indicado é, para a gente trabalhar. E aqui na ARC, como é que a gente costuma entregar o trabalho de arquitetura corporativa? Né? Você que puxa bastante para a gente aqui na empresa, né? como que você uhum. é, enxerga né, quais são os entregáveis né, de um trabalho como esse e qual é a vantagem, né? qual que é o benefício de cada um desses entregáveis? Gente, aqui na Arte a gente trabalha bastante com a quando a gente fala em arquitetura corporativa, tá? a gente tem o entregável ali do diagrama. A gente trabalha bastante com documentações, a gente gera documentos em diferentes formatos, aí de acordo, é, sempre olhando para a situação da companhia, então a gente faz um trabalho grande também de acesso, para entender os objetivos, para entender as metas, e poder ter essa visão do negócio. tá? E a gente também faz muitas entregas utilizando vídeo, gente. Então, a gente faz, por exemplo, ah, tem um diagrama, eu vou entregar um diagrama, eu vou entregar um documento, eu sempre entrego junto com a explicação em vídeo. Isso faz com que o meu documento ele fique mais vivo, aproxima ele de quem vai ser ali o stakeholder. Isso é uma coisa interessante na arquitetura corporativa, pessoal. Nem sempre todos os stakeholders que vão consumir os documentos que a gente gera são pessoas de tecnologia, tá? Nem sempre é um desenvolvedor. Na maioria das vezes, na verdade, são pessoas de negócio ou de algumas outras áreas associadas, até mesmo diretoria da, da empresa, tá? que vai consumir esse material. Então, é importante, né, acaba sendo importante esse vídeo para gente, a pra gente aproximar mais ainda do pessoal. né? E aí, é, a padronização da anotação, né? ela acaba sendo importante também, porque se todo mundo, à medida que as pessoas vão acostumando a ler ali os diagramas sempre em Arquimate, todo mundo da companhia vai aprendendo e eles vão se engajando mais com o material que a gente produz. Show. É, e o legal é que a Jess trabalha aqui com a gente, né? Como a gente falou no comecinho, né? Na área de arquitetura corporativa, aqui da ARC, né? E eu, eu gosto, né? Eu, eu acabo sendo muito mais simplista do que ela, ela é detalhista, ela passou por todas, todos os prós, né? Falou muito mais bonito do que eu em relação à arquitetura corporativa. Eu gosto de comparar a arquitetura corporativa com um grande catálogo, né? É, por que catálogo? Porque correlaciona tudo, né, Jess? A gente tem uma relação Sim. ali, uma correlação, né? Da parte estratégica com o negócio, com é, aplicações, infraestrutura. E, e é legal que, se a gente desliga qualquer é, caixinha, né? A gente consegue ter um mapa de dependência assim, é, animalmente claro, né? Você consegue pelo ArcMate ali. E a gente vai mostrar isso numa ferramentinha é, no ArcMate Tool, né? Que é, é, é gratuita essa ferramenta também. Vou deixar o link para vocês. É, conhecerem a ferramenta, baixarem, é gratuita, tá? É, e começarem a brincar aí com o com Archimate, né? A partir da explicação da Jéssica, eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Mas, assim, o, o legal, né, é que o Archimate, ele serve para, não só o Archimate, né, a arquitetura corporativa como um todo, para tomadas de decisões estratégicas. Então, se a sua companhia vai, por exemplo, é, cortar uma área, vai tirar aquela área fora, né, é, e... Qual é o impacto disso? Quais são os usuários impactados? Né? Que máquinas, que recursos de infra nós teremos ali é, disponíveis né, para outro uso? Ou então, sei lá, se a gente for abrir um novo segmento de negócio, né, a gente consegue ver todo o impacto que esse segmento novo vai ter na companhia. Né? Os recursos de infra que nós precisaremos, os softwares, né? que áreas ali de repente, poxa, não lembrava que tinha uma área ali de suporte a sistemas vai lembrar, porque tá, está tudo em visões, né está tudo correlacionado, vai faltar isso Sim. na estratégia. Então é legal que você literalmente desenha né, a sua companhia, a arquitetura corporativa ela não é uma arquitetura de TI necessariamente, né ela nasceu da área de TI, mas ela não é de TI, né? ela não é feita para, por exemplo, desenhar uma arquitetura de software, as camadas de um, de um software,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 Deixa eu dividir com você, Jesse, só uns pontinhos aqui, que algumas, é algumas dúvidas que colocaram no chat aqui para a gente. E, bom, bora lá. O, o Ciro perguntou para gente aqui o, o que é, é, se dá para gente comentar um pouquinho sobre Shadow IT. Né? É, conhece? Shadow IT? Ah, não, não me vem à mente agora. Que... Shadow IT é quando a gente tem... É, softwares escondidos ali, softwares sendo utilizados né, hum. internamente na companhia sem o consentimento ali necessariamente das ah. áreas, né? Em geral, né? São, são tipo elementos de IT que a gente tem softwares ali ou infras até, sei lá, tem um, um talvez um, um Google Drive meu separado, um smartphone ali, uhum. sincronizando <risos> arquivos, né, levando é, de repente até dados sensíveis né, para fora da companhia. É, assim em arquitetura corporativa a gente dependendo do nível de segurança que a gente tem no todo né uh, esses elementos eles não necessariamente eles aparecem porque eles não são tipo homologados pela empresa né a gente deveria ter segurança ali para não ter esse tipo de vazamento de ou possibilidade né de usuários utilizarem ali aplicativos não autorizados pela companhia existem várias formas de você fechar isso, né, é, eu, eu, eu tô falando aqui, gesticulando, né, esqueci de, de mudar a câmera para mim, mas, é, show, já divido de volta contigo aí, Jess, mas aí eu <risos> perdoe, pessoal, Fala nossa aqui, de, de gestão de lives, <risos> bom, mas, é, então, no quando a gente tem uma gestão bem feita, né, de, de segurança, né? Isso é levado a sério. Mesmo que, pô, eu tenho um, um modelo on-cloud, né? Às vezes o colaborador até usa a máquina dele ali, mas é tudo fechado dentro daquele universo, por exemplo, num, numa GCP ali, né? Utilizando algum, algum pacote como esse. Cara, você fecha tudo ali nesse, nesse universo, né? E tudo nem sai né? daquele tipo, daquele universo ali on-cloud, né? Daquela nuvem específica que você está trabalhando. Então, existem muitas tecnologias, né? Para garantir os dados corporativos ficam somente naquele universo, né? mesmo que virtual, tá? E isso elimina, de certa maneira, né? não elimina, né? mas diminui é, esse tipo de problema. Tá? É, existem formas de, de você resolver, mas soja um pouquinho do escopo da arquitetura corporativa. Tá? Teve uma Verdade. outra pergunta aqui, que, novamente do Ciro, né? sobre o Archimate não ser de elementos intuitivos, né, e, e aí talvez usar um C4. É que assim, ó, o C4, é... quer responder essa, Jess? Posso, posso responder, mas você pode colocar a tua visão também, Pisani. Não, não, não, não, é, o C4, tá, eu tô, eu tô legal. E... É, vamos batendo um papo aqui, né, foi o Ciro, né? É, então, Ciro, é, eu já vi pessoas fazendo arquitetura corporativa com C4, também com MDL, tá, e o ML também, o ML uma linguagem muito popular, né, e tem ali, eu acho que nas faculdades é a linguagem que o pessoal mais ensina, né, e talvez a primeira que a gente tem contato, né, de diagrama, e eu já vi pessoas fazendo, tá, só que o Archimate, ele traz para gente essa vantagem da conexão entre as views, isso na arquitetura corporativa acaba sendo um elemento de extrema importância, tá, porque o que em outras visões, né, em outras linguagens eu teria ali, é... Visões de fato separadas, né, estáticas no Arquimede. Se eu mudo o nome de uma caixinha numa visão, aquilo vai afetar todas as outras visões e eu consigo ter essa essa visibilidade, né, de quais processos estão sendo é, afetados, que é um dos grandes objetivos da arquitetura corporativa, tá? É, ele tem a sua complexidade, né, o Archimate, eu reconheço, né, é, é difícil da gente bater o olho e já saber, né, para quem não tem costume de usá-lo é difícil realmente bater o olho e já saber o que que é aquela, cada um daqueles ícones ou cada uma das setinhas, né, que que significa. E De fato, a gente tem outras linguagens mais simples para pensando nesse aspecto, né. mas quando a gente pensa no aspecto de arquitetura corporativa e essa é, interligação entre as visões, eu ainda acredito que o Archimate seria é o melhor candidato para a gente trabalhar de uma forma integrada e dinâmica. Sem é, ocorrerem erros, só tá? porque existe erro humano, tá? O arquiteto é um humano e ele vai errar. Só que quando eu preciso modificar só uma vez e ele já reflete em todas as outras visões, a probabilidade de eu errar ou de eu esquecer que uma daquelas visões existia na hora de mudar é menor também. Legal. Eu diria também que o que acontece, né? A arquitetura corporativa, lembra, não é necessariamente de TI, né? A gente tem elementos de TI, mas é mais abrangente. Então. É, lembra que eu falei que eu gosto de comparar com, com um grande catálogo, né, que a gente acaba criando? Porque, por exemplo, no Archimate Tool, a gente consegue colocar ali, a gente vai colocando os, os elementos, isso vai gerando metadados. O que, que é isso, né? Vai gerando é, toda a massa de inteligência ali que correlaciona os elementos, eles vão ficando salvos ali. E é legal que você consegue versionar até num Git, por exemplo, né? Você consegue versionar todo esse, esse metamodelo, né? em um Git, e aí você consegue utilizar e, e compartilhar outras pessoas colaborarem com o teu desenho dessa forma, tá? É, aí você vai falar, pô, meu, o C4 também tem ferramentas ali, o um Miro, um Keiko ali, ou até o, o, o Draw.io, né, dá para fazer colaborativo. Tá, mas você não tem metadados, não tem metamodelos. Então, isso aí, quando você for fazer, por exemplo, um, um mapa de, de dependência, Putz, você vai ter que ficar abrindo várias visões ali e, sei lá, talvez montar isso manualmente, né? Num, em, um, em um... Talvez no mapa mental, enfim, em algum outro lugar. Você vai falar, pô, tem ferramentas que fazem isso. Tem. Tem um Enterprise Architect, por exemplo, que você conseguiria colocar todos os elementos, correlacionar também. Ele vai gerar metamodelo e metadados também. E aí funcionaria com ML, até com modelagem de dados, né? Você consegue do modelo de dados até essa parte de arquitetura corporativa, que dá para fazer lá também, né? Mas é uma ferramenta extremamente cara. E aí, assim, um problema que eu vejo, ou usa uma anotação, ou usa outra. Se você ficar misturando muitos universos, né? E aí, por exemplo, eu tenho uma arquitetura corporativa, então eu tenho um arquiteto corporativo fazendo esse trabalho, né? É legal ter um papel especialista ali fazendo esse trabalho, porque ele não vai desvirtuar, né? Ele vai focar... E no papel dele, né, de criar essas visões, de fazer esse trabalho de, de apoio estratégico, né, e não necessariamente essas visões da arquitetura corporativa servem ali para você explicar um software ou explicar um, alguma coisa específica ali para um tomador de decisão. Pode até ser, tá? Você consegue montar, um, um, tem um viewpoint, né, o Archimate tem viewpoints ali, você consegue criar um, uma visão mais sintetizada, né, e entregar isso para um, um tomador de decisão, é lógico que você vai precisar, como arquiteto corporativo, explicar isso para ele. tá? Agora, quando a gente vai para o outro mundo, né, é, para explicar o software, as camadas, as tecnologias, falando de arquitetura de TI, aí sim eu acho legal para caramba a gente usar o C4, o MDL, o ML, entre outras. Né? É, na verdade, eu uso mais essas três. né? Hoje, hoje em dia, mais MDL, né? por motivos óbvios, a gente mantém ele hoje, é, e a nível mundial não é só nacional né é, e aí a gente tem também o C 4 né que é bom para caramba usei bastante tempo é, o ML é o mais acadêmico né para fazer ali uma conexão com outros tomadores de decisão Sim. às vezes é legal o é, que, que você acha Jess? é isso aí Pizani acho que eu acabei não mostrando aqui para vocês mas o Archimedes, o Archimate tool ali ele tem também a possibilidade da gente pesquisar, né? Então, eu consigo digitar ali e pesquisar um processo ou uma tecnologia, tá? É, e ele vai mostrar para mim, ah, tem essas tecnologias aqui com esse nome, tá? Em tal área, e eu consigo clicar e direto lá. Então, é, tem essa vantagem. Por ser uma ferramenta gratuita, tá, gente? Eu recomendo bastante o Arquimed Tool, né? É, é gratuito, acho que o Pisani, se quiser, pode deixar o link depois aí para vocês, né? Ela até falou, é completamente gratuito. Você instala, ele é muito fácil de usar, tá? tem algumas coisas intuitivas, né? Mas é, eu recomendo também para vocês olharem o material do Open Group, tá? Se vocês tiverem dúvidas aí sobre Archimate, eles têm um material bem rico online também, gratuito, que vocês encontram lá e é muito bacana. Show de bola. Ah, o Cícero também... O Ciro, desculpe, o Ciro também falou ali sobre a ferramenta Free, né? E você já mencionou do AcmeT2. Né? Essa é a ferramenta que a gente utiliza. Em geral, né? a gente acaba utilizando aqui na Arc é, ferramentas assim, a não ser que o cliente nosso peça ali para a gente e ó, oh, eu queria que usasse esta ferramenta é, para sermos agnósticos mesmo, né? Então, nós acabamos pegando boas ferramentas, né? Essa daí, ela é baseada no Eclipse, Tá? por trás é um eclipse, então funciona cross plataforma, funciona em Linux, Mac, Windows, tá? Funciona. A gente consegue colaborar com ela no GitHub, no Bitbucket, ela tem várias integrações ali de alguns plugins de cooperação, né, que a gente instala bem facinho também e consegue fazer essa parte colaborativa. Total. total Bom, gratidão também pelo, pelo feed do Ciro ali sobre MDL, né, a gente, pô, eu só... Até suspeito para falar, o curto MDL acompanha há muito tempo, né? A gente brigou bastante para conseguir <risos> manter, ele estava meio apagado, a gente não via quase nada de MDL mais no mercado, né? e a gente deu uma aquecida nele. Bom, pessoal, então nós estamos encerrando o nosso bate-papo por aqui. Vou pedir para você deixar um like para a gente, se ficou até agora né, e não é inscrito ainda no canal para se inscrever, tá, para receber mais conteúdos como esse. A gente tem uma tendência de começar a fazer mais lives, né? Apanhando um pouquinho menos da próxima, né, Jess? Mas é isso, aí, é isso aí. Então, gratidão por ter ficado com a gente até agora e nos vemos na próxima live e nos próximos conteúdos aqui do canal. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigada.